as duas placas tá e agora a gente vai fazer a curva nessas placas eu tenho duas opções eu posso vir aqui atrás marcar e vir fatiando ela tá e fazer a curva ali na dobra ali na, na fatiando eu posso trabalhar com a placa de 6 milímetros com a placa de, de 9 milímetros que é mais mais mais fina né então ela conseguiria fazer aquela curva ali melhor ou eu posso tentar umedecê-la, né? Eu posso umedecê-la e usar o próprio corte que eu tirei lá como gabarito. Então, eu umedeço a placa, venho aqui, ó. E vou fazendo a curva aqui, ó. Tá ok? Tá ok? Qual eu qual, qual é o truque aqui agora eu coloquei o o, o, o bits bem para dentro para que para eu não furar a placa no modo certo porque como ela tá úmida se eu tentar colocar esse parafuso da maneira correta ele assim dois tá aqui para dentro vai acabar estourando a placa